Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavogar nos seus desatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você e carregar Agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me voltar